Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil! E, nesse vídeo, vamos conversar sobre as várias formas de medir o tempo. Mas você sabe o que é o tempo? O tempo é algo muito complicado e difícil de compreender, mas uma coisa a gente pode dizer: o tempo é o que liga o antes, o agora e o depois. Ou seja, o passado, o presente e o futuro. É através do tempo que conseguimos saber o que fizemos, o que estamos fazendo e o que vamos fazer. Sabendo disso, ao longo de toda a história da humanidade, buscamos encontrar diversas maneiras de marcar a passagem de tempo, seja para saber o dia que fazemos aniversário, ou até mesmo para saber os dias da semana que vamos à escola e os dias que ficamos em casa. Mas quando foi que começamos a nos preocupar em medir a passagem de tempo? Ou seja, a medir o tempo. Foi observando os ciclos da própria natureza, como, por exemplo, a sucessão de períodos de claridade com períodos de escuridão, devido à presença, ou não, do Sol. Os homens das cavernas usavam esse ciclo entre dia e noite para saber o momento de ir caçar animais para se alimentar e de voltar para as suas cavernas em segurança. Outra coisa que os homens da antiguidade também começaram a perceber é que o formato da lua no céu se alterava. Ela ficava cheia e bem grande no céu, e depois, com o passar dos dias, o formato dela ia minguando até parecer que não tinha nenhuma lua. Depois, começava a surgir novamente e ia crescendo até ficar cheia novamente. Atualmente, a gente conhece esse ciclo como fases da lua, e essas fases são cheia, minguante, nova e crescente. O legal é que os homens da antiguidade também perceberam que em dias de lua cheia, a noite ficava mais clara e, em dias de lua nova, a noite ficava mais escura. Além disso, como isso acontece de forma contínua e cíclica, ou seja, se repete, os homens começaram a observar a luz, seja do Sol ou até mesmo a da Lua, como um indicativo de tempo. Outra coisa também que os homens da antiguidade começaram a perceber foi a alternância de forma cíclica e contínua de períodos de muito calor períodos de muitas chuvas, períodos de muito frio e períodos de muitas flores. Isso ajudou os homens a escolher os melhores momentos para plantar e para colher alimentos. Como a gente pode perceber, meu amigo ou minha amiga, os ciclos da natureza foram os primeiros instrumentos utilizados para medir o tempo, ou seja, para medir a passagem de tempo. Ah, É claro que eles não possuíam a mesma precisão que temos hoje em dia com os relógios, mas eles foram bem úteis para diversas coisas e nos ajudou a desenvolver as formas de medir o tempo que utilizamos atualmente. Por exemplo, o ciclo do nascer e o pôr do sol deu origem ao que chamamos de dia, que é composto pelo dia e pela noite. As fases da lua, ou seja, a lua cheia, a lua minguante, a lua nova e a lua crescente, deu origem às semanas e aos meses. As alterações dos períodos de calor, chuva, frio, flores e frutos deu origem às estações do ano e ao próprio ano. Mas como tudo isso aconteceu? Bem, isso é algo que veremos em um outro vídeo.